Agora vai deitar, a tem quarteirão, Capivari e guarda noturno. Oi pessoal, finalmente estamos aqui ao vivo a cores para mais um IFCast. Como esse é o mês da consciência negra, nossa equipe achou não somente necessário, como extremamente importante a gente falar sobre a valorização da manifestação de culturas de matrizes africanas. Para falarmos sobre isso, nós devemos lembrar que a mão de obra utilizada na construção do nosso país foi escravizada e advinda é de diversos países da África. E que essa construção do nosso país ela foi feita através do processo de diáspora africana, que ainda gera é, inúmeras marcas estruturais que são deixadas na nossa sociedade até hoje. E que elas se conectam, por sinal, por meio das manifestações artísticas e da nossa história. Exatamente, Mari. No Brasil há uma diversidade muito grande e o encontro das culturas formam as culturas de matrizes africanas, as culturas afro-brasileiras. É, no entanto, tem sido bem difícil manter essas culturas vivas por causa do preconceito, da marginalização e de todo um processo estrutural que a gente vem enfrentando. E o mês de novembro é o mês da consciência negra e... Traz com mais força essa discussão e a gente tem que lembrar que a gente está em um país miscigenado e é importante que todas essas culturas consigam subsistir independente uma das outras. E para falarmos sobre isso, convidamos a professora, doutora e também coordenadora do projeto de extensão Batuque de Umbigada, História, Ritmo, Memória... Resistência e Identidade Cultural, e também membro do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena do IFSP, Lorena Faria. Oi Lorena, seja bem-vinda. Obrigada, <risos> Vou se <te> apresentar. <risos> Bom, as meninas já falaram um pouquinho né, da, da minha trajetória, eu sou a professora Lorena Faria, sou professora de Língua Portuguesa e Literaturas aqui do Campus Capivari. É... Uhum. Já venho trabalhando com a temática étnico-racial há pelo menos 13 anos. É, desde a graduação, né, depois da graduação, na verdade, eu fiz um, uma especialização para docência na diversidade da educação básica. Meu mestrado, concluído em 2015, foi sobre as literaturas africana e indígena. É, na construção da identidade leitora de estudantes do ensino fundamental. E no ano passado defendi um doutorado sobre a poética da mestra Anissi de Toledo, que é patrimônio e material do estado de São Paulo, né e que é a principal cantora e compositora do Batuque de Umbigada Paulista. É, muito obrigada por estar aqui, Lorena. E Batuque de Umbigada, para quem não conhece, o que é o Batuque? Vamos lá, eu que agradeço pelo convite. Bom, para quem não conhece o Batuque, ela é uma cultura, uma dança né, de matriz africana que veio junto aos povos escravizados de dois países, na verdade três países, perdão. É, Angola e os dois congos, eu não sei se todo mundo sabe que tem dois congos né, no território africano. É, é uma cultura então de um macro tronco linguístico chamado Bantu. E dentro dessas, né, desse tronco linguístico, vários povos pertencentes né, a esse grupo étnico vieram aqui, se estabeleceram especialmente no interior de São Paulo. É, e o Batuque de Umbigada é uma dança em que é, homens e mulheres celebram a vida. Porque o, batuque, o umbigo né, é considerado a nossa primeira boca. Então, na dança encosta se os umbigos para fazer uma homenagem mesmo à maternidade, à vida do bebê no ventre da mãe. E essa dança, ela acontecia, sobretudo, nas festas de casamento. Né? Quando o casal ali terminava né? é, é, a cerimônia de casamento, começava a festa e essa dança era como um, uma, era uma forma né? de desejar uma boa sorte ao casal para que os filhos viessem com saúde, né? para que o casal tivesse muitos filhos e todos eles fossem bem alimentados ali no ventre da mãe. Então, a coisa do umbigo é, é muito bonita, se a gente for parar para pensar. É uma homenagem às mulheres negras, que são é, as nossas ancestrais, né? lembrando que a humanidade surge no território africano. É, mas quando surgiu essa necessidade de trazer, de tirar, né, no caso, o batuque do quintal da dona Maria. Bom, na verdade, o Quintal da Dona Mata, é, ele surge como uma necessidade que nós vimos, assim, de ter um lugar para as reuniões dos batuqueiros e batuqueiras, né? E até mesmo para a gente fazer as nossas festas. porque A gente sabe que, devido ao, ao racismo estrutural, não tem espaços adequados para a comunidade negra em Capivari. Então, o batuque não tinha um espaço, né, para acontecer, normalmente ficava acontecendo assim é, é, nas fazendas, né? não tinha assim, um, um lugar adequado e a Dona Marta, que é uma das nossas coordenadoras, né? que é a coordenadora do Batuque de Umbigada de Capivari, ela resolve ceder o espaço do quintal dela para que a gente possa ter um espaço mais adequado para fazer as nossas celebrações, né? as nossas apresentações, mas hoje em dia assim, já mudou muito, por quê? Algumas instituições, como o SESC, é, instituições que, que valorizam a cultura, nos convidam para fazer apresentações. Inclusive, agora, no mês de novembro, a gente tem apresentações no SESC Chundiaí, no SESC Piracicaba. É, agora, a outra cidade, eu esqueci, mas são pelo menos três cidades diferentes nos convidando. E também a, a escola né, Alegria de Crescer, a EAC de Capivari, convidou para fazer uma palestra sobre as cartilhas educacionais que nós desenvolvemos aqui no projeto de extensão do IFSP Campus Capivari. Como foi desenvolver essa cartilha educacional que está aqui com a gente? Uhum. A gente sabe que houve uma rejeição por parte dos pais, mas a gente quer saber como vai ter esse material nas escolas, se tem a possibilidade deles irem para escolas? Uhum. Bom, deixa eu falar um pouco do processo, né? um processo um pouco longo. assim. Nós, nós fizemos a inscrição de um projeto né, educacional, cultural, é, no edital do Estado de São Paulo. Como que, de onde vem esse edital? É de um programa chamado PROAC, que é o Programa de Ações Culturais do Estado. Esse programa ele é, ele é fomentado, né, ele é financiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E nós, no ano passado, concorremos com cerca de 3 mil propostas né, e ganhamos em quarto lugar entre essas 3 mil para desenvolver esse material aqui da cartilha. Né? E falamos com a Prefeitura, tivemos uma reunião com a Prefeitura Municipal no dia 7 de março desse ano, apresentando essa proposta que, inclusive, além desse edital, do Proac, né? também foi aprovada no edital interno do IFSP, que é da Pró-Reitoria de Extensão, um trabalho que a gente faz diretamente com a comunidade. né? E Então a gente apresentou o projeto para o prefeito e ele ficou muito feliz. E nós então desenvolvemos esse projeto para levar para as escolas. né? E a prefeitura sempre ali dando todo o apoio, dando todo o suporte. Antes do material chegar às escolas, nós fizemos também uma série de formações com os professores, porque era uma, uma demanda mesmo desses profissionais que diziam, olha, a gente não sabe como trabalhar essas questões étnico-raciais em sala de aula, a gente não sabe explicar o que é o batuque, então seria bom ter o um material, seria bom ter uma formação específica nesse sentido. Então, depois dessa série de formações e com o material já chegando às escolas, né, nós fomos convidados a fazer três apresentações, na Escola Querubim, é, na Escola aqui do bairro Ribeirão e na Escola do bairro São João, dentro de um, <risos> perdão, gente, dentro de um projeto que falava sobre valores, né? valores, valores é, da família e questões culturais aqui da cidade, da história de Capivari. Então, nós fomos, fizemos essas apresentações e a Prefeitura Municipal fez uma, uma divulgação dessas apresentações que nós fizemos, né? E aí que aconteceu essa, essa rejeição por parte de alguns pais. O que que foi falado, né? Que é, os pais não queriam essa coisa maligna dentro das escolas, né? Foi criado, inclusive, um grupo motivado aí, né? Por... por Pessoas bastante conservadoras, né? E aí foi criado um grupo de, de, de pais que queriam retirar, que disseram que isso era doutrinação das crianças, né? E assim, isso demonstra um total desconhecimento do que é essa cultura. Há séculos, né? há muitos anos, as culturas de matriz africana sofrem esse tipo de preconceito. São associadas a coisas demoníacas, a coisas ruins, né? E a gente sabe por que disso, né, porque o sujeito negro é desumanizado, né, se fosse, em vez de ser um tambor, que a gente toca os tambores, né, como uma celebração mesmo, é uma festa, é a festa da vida, né, e, mas se fosse, por exemplo, um violão, um violino levado para a escola, se fosse um piano, por exemplo, eu tenho certeza que não teria esse tipo de, de preconceito, né, então, esses pais, infelizmente, foram desinformados, né? Dizendo que se tratava de macumba, que batuque era uma religião e que religião é foro íntimo, né? E uma coisa, de fato, não tem nada a ver com a outra. E o que, é que a prefeitura, então, decide fazer? Diante desse movimento, né? De alguns pais aí motivados por... por um suplente de um vereador também, né, que fez um requerimento pedindo a suspensão do projeto, o prefeito achou por bem suspender temporariamente até que os esclarecimentos fossem feitos, né. E agora nós já tivemos uma reunião com a prefeitura é, e a gente está aguardando qual que vai ser a estratégia de reposicionamento desse material após ter feita, ter sido feita a conversa com os pais para mostrar, olha, gente, não tem nada de errado né, aqui se a gente for olhar né folhear aqui a cartilha vocês já já devem ter visto né foram todas as atividades pensadas de acordo com os mapas da educação do município então lá tem um mapa de competências e habilidades né na geografia por exemplo aí tem aqui o mapa do continente africano lembrando que a África não é um país né tem que falar isso sempre assim até hoje né então tem aqui o mapa do continente africano. Aí depois, sopa de letrinhas, para as crianças é, é, colocarem os nomes dos povos africanos. Tem também aqui, falando das línguas africanas, né? E um enigma para descobrir o nome de uma das línguas africanas. Fala sobre rainhas e guerreiras da África. E tem aqui um desenho da rainha Nzinga para colorir. Aqui também a parte da matemática, falando da consciência negra, né? O ano em que nasceu e faleceu o zumbi dos Palmares, tem aqui zumbi dandara, né? Aqui a gente já começa a falar um pouco da história do município de Capivari, usando o batuque de obrigada para isso, né? Onde que aconteciam os batuques antigamente, com caça-palavras, né? Depois, a gente vai ter um pouquinho dos instrumentos usados no batuque. Eu acho que é isso mesmo, está difícil passar a página aqui. Aliás, falando o que é o batuque, né? explicando essa, essa tradição aqui de matriz africana. E aí tem um joguinho de sete, sete diferenças. Os instrumentos do batuque, formação de frases. Então, tem muitas atividades que tem a ver com a alfabetização mesmo né? e... e... E coisas bem lúdicas, assim. A história da mestra Anicide Toledo, essa aqui é a Anicide. Ela que é patrimônio imaterial do Estado de São Paulo e que vai celebrar no ano que vem 90 anos de idade. Né? Um patrimônio vivo da nossa história. E aqui as músicas do batuque, né? que são chamadas de modas. Essas músicas falam de muitos princípios da comunidade, né valores, assim como respeito aos mais velhos, é, fraternidade entre os povos, que é uma coisa muito comum, né? muito característica das culturas de matriz africana. Fala também do quintal da Dona Marta e tem uma imagem aqui muito bonita, feita por uma ilustradora. Todas essas aquarelas foram feitas por uma ilustradora negra, é uma mulher negra, então teve uma equipe aqui né, de trabalho que valorizou as, as minorias mesmo. Né? E aqui fala um pouco né, do que, do que aqui é o quintal, esse espaço cultural aqui da nossa cidade, que não é, viu gente, um terreiro de macumba, de um é né, nada disso. Inclusive, falar macumba né, para as religiões de matriz africana demonstra um desconhecimento, porque macumba é um instrumento musical. Né? E aqui, para finalizar, um, uma palavra cruzada com todos os conhecimentos que foram abordados ao longo da cartilha um spoiler aqui das respostas e, por fim, um jogo de memória, né? para as crianças poderem recortar e, e, e brincar. E aqui também os nomes né dos nossos estudantes que fizeram parte do projeto. Essa cartilha ela foi feita é, a muitas mãos, né várias atividades que estão aqui foram feitas pelos nossos alunos do Campus Capivari. Então, a gente está só esperando para saber quando é que as cartilhas voltam para as escolas, né? elas que nunca deveriam ter sido retiradas, porque isso aqui faz parte de uma lei federal, inclusive, que é a Lei 10.639, sancionada pelo presidente Lula em 2003. Então, já vai fazer 20 anos que existe essa lei, mas, infelizmente, muitas escolas ainda não estão cumprindo. Então, a gente quer ver quando é que a Prefeitura de Capivari vai efetivamente cumprir a lei e cumprir com um acordo institucional que foi realizado, né? Entre o Instituto Federal de São Paulo, a Secretaria de, de Economia Criativa e Cultura do Estado e a Prefeitura Municipal. Muito interessante. E como você falou que o Batuque celebra a vida e tudo mais, ele tem alguma relação com a natureza, com o Batuque, em si? Tem muita relação. Porque, assim, as filosofias africanas, de maneira geral, têm um respeito muito grande pela natureza. Sobretudo na, no batuque, quando a gente fala dos tambores. Para se fazer um tambor do batuque de umbigada, nunca pode derrubar uma árvore. É sempre uma árvore que já está caída, né? já está morta, entre aspas. Né? E o que que, como que é feito esse processo? É, ele é feito sempre com elementos naturais. Né? O, o, é cortado o tronco dessa árvore que já caiu e aí usa o fogo tem que ir colocando fogo bem assim é, aos poucos mesmo né para ir removendo o interior do do tronco né. coloca fogo de um lado coloca fogo de um outro vai tirando aos poucos né não pode colocar muito senão perde o tronco todo e vai removendo ali aos poucos até formar o oco do do tambor e dentro do do batuque. Depois, que esse tambor é todo feito artesanalmente, né? A gente usa os quatro elementos, né? O tambor, ele é apoiado na terra, né, no chão, para dar esse firmamento mesmo, né? E a gente usa também o fogo para aquecer os tambores, né? O fogo não existe sem o ar, a gente sabe disso, né? E precisa também do álcool, da aguardente, para aquecer melhor, para afinar mais o couro do tambor. Porque aí ele fica bem afinadinho, assim. Se não colocar a água ardente, ele demora mais para o processo de afinação acontecer. Né? Então, tem toda essa, essa, essa coisa de um ciclo mesmo da vida, né? Que respeita a natureza. E nunca nunca você vai tirar é, a vida de uma árvore, por exemplo, para fazer um tambor. Né? É, uma, é uma vida que se renova. A árvore que está morta, entre aspas, né? ela renasce em forma de tambor. Muito interessante. Então, muito importante tudo que você disse até agora, mas assim, fazendo um compilado, assim, qual a importância disso tudo para a comunidade capivariana e para as regiões próximas à nossa cidade? Bom, existe um, um princípio dentro das filosofias africanas que é o princípio de Sankofa. O que, que significa Sankofa? Né? Tem até esse desenho aqui, é um, um adinkra, um símbolo africano, que tem um pássaro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É um pássaro que tem os pezinhos virados para frente né, e a cabeça voltada para trás. E o que, que significa Sankofa? É o seguinte, não é errado a gente olhar para trás e buscar aquilo que se perdeu. Né? E a gente costuma dizer também, a partir desse princípio de Sankofa, que o nosso futuro é ancestral. Né? Não dá para a gente construir um futuro sem conhecer o nosso passado. Então, para a identidade capivariana, eu acho que é o reconhecimento dessa história que foi negada, né, que não foi contada. E não é desvalorizar outras figuras, como Tarsila do Amaral, por exemplo. É mostrar que, para além de Tarsila, existem muitas outras coisas boas em Capivari e que, por preconceito, por desconhecimento, estão sendo desconsideradas, estão sendo desvalorizadas. Então, é valorizar a história de um povo que construiu a cidade de Capivari. Lembrando que no século XIX, essa cidade contou com mais de 70% de pessoas negras. Essa cidade foi construída, como todo o nosso país, por mãos negras. E a gente tem que valorizar e respeitar essa história. Lorena, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uhum. É, ao pessoal que está assistindo a gente, que quer conhecer o quintal da Dona Marta, ele está situado na rua Otávio Alves de Souza, 174, no Residencial Santo Antônio, aqui em Capivari. E antes desse vídeo terminar, a gente vai deixar um compilado de trechos do Batuque, para vocês que têm interesse em conhecer, mas não se esqueçam de passar lá para ver presencialmente. Uhum. E logo após, fiquem com a Amanda e com a Isa. é com amor e com carinho e não usar a capacidade Bicha, eu já não sou, Olha, eu cheiro, sua barba. Eu Como assim, ó? Saiu. Campos, que ocupa também o cargo de coordenador do projeto de extensão, Gustavo Batistella. Bom, Gustavo, você está coordenando um projeto de extensão, capoeira contemporânea, vivência e práticas básicas. Antes de começarmos, você gostaria de explicar um pouco, se apresentar e falar sobre o claro. projeto? Claro. Primeiro, obrigado pela, pelo convite de vocês. É, meu nome é Gustavo, eu trabalho aqui no Instituto Federal desde 2014. E desde 2016 a gente está trabalhando as questões da, da capoeira aqui dentro do campus, tá? Eu me inspirei num projeto que eu vi num congresso de um outro campus aqui de, do, do Instituto Federal, que trabalhava, trabalhava as questões do Taekwondo, mas eu entendo que a capoeira, não de, menosprezando o Taekwondo, obviamente, mas a capoeira tem uma questão cultural um pouco maior do que o Taekwondo. Uma questão cultural, inclusive, muito mais ligada às nossas raízes, né? Então, desde 2016, a gente vem trabalhando esta, essa temática, praticando capoeira no campus. Começou com esse, com, esse, com esse nome, o projeto que você citou, mas a gente alterou, acho que já faz uns dois anos, para capoeira, prática e salvaguarda. Pensando também nessa questão de trazer os mestres de capoeira que a gente tem na região para dentro do Instituto, para a gente é, salvaguardar, né? para a gente ter as lembranças, resgatar as histórias de vida deles... e também fazer uma pesquisa sobre, sobre eles... né? sobre como é, eles tratam essa, essa temática na, na vida pessoal deles... e no trabalho deles também. Então, além do trabalho nosso aqui, a gente procurar um pouquinho mais na comunidade... como os outros, os outros mestres de capoeira trabalham também essa, essa arte. E pelo que você falou, o seu projeto de capoeira, ele assim como o Batuque de Lorena... Ele envolve muita comunidade. E qual seria a importância desses projetos de extensão do IFSP para promover a valorização da cultura africana, tanto aqui em Capivari como em outras regiões? Perfeito. É... A capoeira em si, tem um detalhe aí que é bacana de a gente lembrar, ela não é uma cultura africana, é uma cultura afro-brasileira. Ela foi criada no Brasil, mas foi criada pelos escravos africanos que estavam aqui no Brasil, tá? Então... A gente está valorizando, a gente revive momentos históricos da, da, da escravidão e da libertação e da luta pela libertação e a capoeira, eu acho que ela sintetiza exatamente isso. É esse momento de, de luta pela libertação. A gente brinca, são três, três perguntinhas que todo, toda primeira aula eu faço para os alunos, né, para o primeiro treino, que eles têm que sair de lá sabendo que a gente vai retomar isso várias vezes. A primeira pergunta é, aonde a capoeira foi criada? Foi criada no Brasil. Por quem a capoeira foi criada? Pelos negros escravizados africanos. E por que, que a capoeira foi criada? Por amor à liberdade. Então essas três perguntinhas a gente meio que é, deixa ali na cabeça deles, para quando eles precisarem responder, isso está na cabeça, tá aberto. É uma coisa que a gente não... Não pensa muito. Muita gente ainda acha que a capoeira veio da África para cá. Talvez alguma de vocês ainda tivesse com essa ideia na cabeça. É, então, a, a questão da valorização é exatamente esse de reviver grandes nomes que passaram na história da capoeira e que por isso também fazem parte da história do Brasil. né Quando a gente fala do mestre Bimba, a gente fala do mestre Pastinha, a gente fala de Besouro, a gente fala de Dandara, de gangazumba a gente fala do enfim de várias, várias, várias personalidades ligadas à história do Brasil e à história da capoeira que, que fizeram aqui que fizeram a história do Brasil que fizeram essa luta pela libertação também libertação a gente diz é, é essa questão da, da escravidão mesmo né é, fora isso a própria capoeira não sei também é outra novidade talvez para vocês assim que acabou a, a escravidão no Brasil você já sabe, os negros ficaram marginalizados, enfim, tudo mais. Mas teve, no primeiro Código Penal do Brasil, a capoeira era proibida por lei. Quem fosse pego praticando capoeira era preso e era levado até dois anos de prisão, se não tiver enganado. Essa lei chama Lei dos Vadios e Capoeiras. E ela só foi extinta, na verdade ninguém falou, a partir de hoje a capoeira é liberada. Ela só foi tirado do Código Penal a marginalização continuou, mas só quase 50 anos depois, 47 anos depois. Então, na história do Brasil, a gente tem um momento de quase meio século de proibição da capoeira. Antes era, já era coisa de escravo, já era uma coisa que o pessoal não fazia. Depois que acabou a escravidão, ficou mais meio século proibido por lei, pra, a partir de 1930, mais ou menos, com o governo de Getúlio Vargas, uma uma proposta de governo nacionalista e tudo mais, tentando resgatar algumas... Óbvio que com as intenções dele, mas tentando resgatar algumas atividades é, que poderiam ser é, ostentadas como nacional. né É nessa época, por exemplo, nessa época de 30, que o, o samba... Antes era chamado só samba de preto. É nessa época que o samba vira samba. só E, e tem a projeção que tem. É, é nessa mesma época, então, que a capoeira que a capoeira começa a tomar uma proporção um pouco maior, porque para de ser proibida por lei. A gente não era mais preso por praticar com a capoeira. É, talvez hoje até pareça um absurdo a gente pensar nesse nessa situação, mas não é uma coisa muito longa, 1930 a gente está falando, é né? muito longe da gente, não faz nem 100 anos que a capoeira deixou de ser proibida. Então, essa questão da gente trazer a capoeira para dentro no Instituto Federal também, é uma questão de uma coisa que era marginalizada, era uma coisa dos escravos, uma coisa que era proibida ocupar um espaço dentro de uma instituição pública de ensino e trazer as suas contribuições para a educação, enfim. A gente pode conversar um monte sobre isso, mas eu não quero me delongar muito. Certo. E a gente queria perguntar também qual que é a participação das pessoas negras e comunidades, por exemplo, do Batuque de Umbigada, nos projetos de extensão do IFSP. Perfeito. É, a gente tem uma parceria com o pessoal da capoeira e com o pessoal do batuque exclusivamente, é, exclusivamente, não, especificamente falando, já de longa data, tá? Em alguns momentos, por exemplo, a capoeira, a gente não teve durante a pandemia, porque é uma a capoeira, a essência da, da capoeira é ter um contato, é estar próximo, né? Então a gente não, não conseguiu praticar durante a pandemia, né? A gente manteve o contato via WhatsApp, o contato remoto, conversava, trocava é, conhecimento conhecimento a capoeira tem muito da música também, né? então a gente trocava músicas novas que a gente ia aprendendo, ia aprendendo. mas durante a pandemia a gente ficou um pouco afastado e retomamos agora. É, mas o envolvimento do pessoal é de longa data já. O Batuque também, a gente já teve um outro projeto com o Batuque de Umbigada, se não me engano, já faz uns 5 anos, com exposição em São Paulo e tudo mais. A gente tem essa participação da, da comunidade do Batuque e da capoeira já de longa data, então. E especificamente, além dessas, dessas duas comunidades, as pessoas é, pretas participam de vários, vários projetos com a gente. É, a gente tem um projeto, por exemplo, que não está fora do escopo aqui, mas é um projeto que chama Mulheres do IFSP, que acontece no bairro São Luís, aqui em Capivari, é um bairro com é, um, um, uma taxa de vulnerabilidade muito alta e a gente está oferecendo qualificação para 20 mulheres na área das boas práticas de, de manipulação de alimentos. Então, além da manipulação de alimentos, a gente está fazendo toda uma uma busca com ela de, de, de elas se reencontrarem com os estudos. Então, um pouquinho de matemática, um pouquinho de, de português, as boas práticas, um pouquinho de gestão, um pouquinho de informática, para elas retomarem os estudo. A ideia é que, a partir desse projeto, elas ou se insiram no mercado de trabalho para fazer falar sobre as trabalhar com as boas práticas ou busquem aqui o, o, o EJA aqui no instituto federal ou alguma coisa nesse sentido, mas que retornem aos estudos, né? É, e a maioria dessas mulheres que a gente tem lá são mulheres negras, né? são mulheres pretas, porque é realmente uma, uma é a situação de vulnerabilidade que a gente vê, né? Quando a gente está falando dessas das pessoas mais marginalizadas A gente tem isso no Brasil Infelizmente né é, Existem brancos lá marginalizados Existem poucos, mas a maioria são Os, os pardos e os negros né? A população que é tida como Como, como os pretos aqui na, na cidade é isso Querem fazer de novo? Não, não, não. Vai dar para cortar isso aí? Que eu gaguejei no meio? Sim. Dá? Isso é Bom, Gustavo, muito obrigada por participar do nosso podcast, por aceitar o nosso convite, por nos ensinar um pouco do, da história da capoeira e de como o racismo estrutural também influencia até hoje na, na nossa comunidade. E muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, o espaço que vocês é, oportunizam para a gente falar sobre, sobre esses assuntos. E deixo o convite também para vocês participarem de uma aula de capoeira com a gente, é, a gente aqui no Campus Capoeira, pelo menos agora, até o final do, do ano de 2022, a gente está fazendo as aulas de terça e de quinta, é, das 5 da tarde às 6 da tarde. Então é o horário que dá para vocês participarem, né? <risos> apesar de vocês serem muito atarefadas, eu sei. É, mas que é convite, a gente pratica capoeira, é uma coisa divertida, gostosa, a gente sua um pouco o corpo. Tem aquelas pessoas que praticam só para malhar, só para perder um pouco de, de peso, é, tem a pessoa que busca mais o lado é, musical, tem as pessoas... que Então, a capoeira ela tem uma, uma, uma fusão de várias, várias possibilidades ali que a gente vai tentando identificar, cada, cada participante ali, o que mais condiz com aquela pessoa e a gente vai, vai levando mais para aquele caminho, para lá ou para cá, dependendo do, do grupo que a gente tem à disposição. Tá? Oi, gente, eu sou a Isabela, eu tenho 16 anos, estudo informática. Eu tenho cabelo cacheado, roxo, uso óculos e sou parda. Oi, gente, eu sou a Amanda. Eu também tenho 16 anos e também faço informática. Eu tenho cabelo curto, cacheado, um pouco pintado de verde. E eu estou aqui com o Dielson. Olá, Dielson, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Dielson, tenho 27 anos. Tenho dupla deficiência, visual e ananismo. E hoje a gente fez um convite, inclusive obrigada por participar, aceitar o nosso convite, né? A gente, nós ficamos sabendo que você está fazendo o projeto de capoeira aqui do campus. Sim, sim. É, eu que agradeço pelo convite, né? É, eu já faz um tempo que eu estou participando desse projeto. Desde 2016 que eu fazia o técnico em química e hoje estou no Cienciatura em Química. E, desde 2016, estou aí com o projeto de capoeira aí. Muito legal. É, vamos começar, então. Eu vou fazer algumas perguntinhas, tá? O contexto histórico da capoeira é uma herança rica em cultura, força e ancestralidade. Que influências essa história tem na sua vida? Eu gosto muito de história, né? E eu acho que a história, ela, ela tem que ser estudada e, e ela... Tem muitas influências na, na vida, acredito, de, de todos, né? E agora, assim, é... tem influências muito boas, né? Porque a capoeira em si é uma cultura em, em que ela precisa ser mais valorizada no Brasil. Sim, você acha que a capoeira, desde 2016, quando você falou que começou a praticar, ela, na pandemia, você acha que teve algumas modificações? Teve, a gente parou por um tempo de treinar e foi voltando aos poucos. E, e capoeira, ela, por ela ser é, muito dinâmica, isso atrapalhou um pouco, porque teria que ir poucas pessoas. E a capoeira é dinâmica, né? Então, assim, agora que esse ano de 2023, dois, que tudo voltou ao normal, vamos dizer assim, mas foi voltando aos poucos e foi tendo essa dificuldade por ela ser um, um esporte e uma cultura que exige muita dinâmica. Bom, Gelson, como é que você acredita que a capoeira influencia na valorização da cultura? É, como é que a capoeira ajuda a conhecer a cultura africana para você? Uh, acredito pelos materiais que se usa, né, que é o atabaque, que que tem que tem em outras em outras é, culturas, né, trazidas da África para o Brasil também, criadas no Brasil também. É, então assim é muito é né, muito disso, né, é, de outros, alguns materiais que se usam. É, um exemplo. É, no batuque da obrigada usa-se uh, o atabaque, na capoeira também, então assim, isso é, é bacana. É, acredito que seja um pouco disso, um pouco de material. Sim. A gente conversou muito, tem vários materiais que são usados é, na capoeira e também tem as questões históricas, né? as, as questões sobre valores, e é muito interessante abordar isso também. A gente falou um pouco com o Gustavo sobre isso. E a gente viu que tem várias coisas legais que são abordadas na capoeira em relação à cultura e aos instrumentos. Sim, e inclusive é, eu não sei se o Gustavo comentou, mas eu acho que eu posso comentar <risos> sobre assim. É, é muito, é muito.. Eu gosto muito da, da, da história da capoeira. É, da história toda em si, mas da capoeira que é legal porque a gente está falando dos materiais, certo? Então assim, o berimbau, nossa, quando quando ele foi criado foi né, é, foi readaptado de várias formas e né e era era legal os toques, né? Tipo para reunir era um toque, né? E para quando precisava dispersar, né? É, a, a, era outro toque. Então, assim, ia um um e fazia o toque, aí quer dizer que tava, tava chamando todo mundo para jogar ali, para treinar. Mas era um jogo disfarçado, né? De, a, a capoeira fala que é dança também. Por que é dança? Porque era um disfarce. Então, é, o que que o material entra nessa história? Na verdade, o berimbau, porque na hora que o os feitores ou o capitão do mato estava chegando, daí fazer um toque diferente, que era o toque de cavalaria, aí todo mundo saía correndo, vamos dizer assim. Então isso é muito legal. Você vê a importância dos materiais na capoeira, né? A capoeira, é, muitos acham que é uma prática, mesmo por ser uma prática antiga, ela ainda está muito presente né, na nossa atualidade, mas, infelizmente, não é tanto como poderia ser. É, você acha que, o, vamos dizer assim, a fama da capoeira poderia ser maior do que ela é hoje? Sim, sim. É, poderia ser maior e poderia ser mais valorizado, porque né, desde quando... O mestre Pastinha, né, que organizou a capoeira angola, a capoeira angola é, a, é a, como imaginar a capoeira mais antiga. E o outro mestre que organizou a capoeira regional, esses dois sofreram porque a capoeira não foi e ainda não é bem reconhecida no país. E ela, e ela às vezes até tem uma fama muito ruim, né? Porque a, além dos, dos escravos usarem para se defender, né? Ela foi proibida por muito tempo, por lei. e Então, assim, se é, falavam que quem, quem praticava a capoeira era marginal e tal. É, só que ela serviu para a liberdade de muitos escravos aí. Bom, dia, Alson. muito obrigada por ter participado, por ter dividido sua experiência com a gente, de como é participar do projeto, e que realmente esse projeto ajuda a a divulgar, a mostrar para as pessoas a cultura africana. O valor das manifestações culturais africanas. Sim, é, muito obrigada, agradecemos muito pela sua disponibilidade e estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço a gente pelo convite. É, e capoeira é isso, é liberdade é, Foi feita por amor à liberdade Foi criado por amor à liberdade e, e é isso, se me perguntarem o que ela significa pra mim tipo, Além do esporte, além de autodefesa pessoal Capoeira é liberdade bota fogo na candeia Meu sertão O meu eu me sei onde eu quero. sobre o Consciência Negra. Por conta do Mês da Consciência Negra, né a gente falou sobre a valorização de culturas de matriz africanas. É, é, há uma grande importância de não somente a gente conhecer, mas compreender, valorizar e entender que essas culturas estão no nosso meio e que não é só a capoeira, não é só o batuque, tem inúmeras outras e que a gente possa aprender a conviver e respeitar e também participar de toda essa cultura porque faz parte da nossa história. Isso mesmo, Esther. E principalmente quando a gente fala né da manifestação das matrizes africanas, nós pensamos a maioria das pessoas acho que pensa que tá falando de uma coisa muito passada, né? Porque a Tanto a Lorena como a Gustavo falaram de datas de anos muito pouco, mas não é tão passado quanto a gente pensa. Nos dias de hoje, por exemplo, nós temos várias maneiras, várias formas dessa manifestação das matrizes africanas nos dias atuais. E antigamente também havia um total desconhecimento sobre essas culturas que sofriam muito preconceito. Antigamente existe até uma lei que proibia a prática da capoeira. E para entender um pouco mais sobre racismo estrutural e sobre as guerras que aconteciam no Brasil, eu recomendo um documentário que chama Guerras do Brasil. O nome é bem autoexplicativo. E ele é ótimo para entender que esse racismo ele possui um passado. Um passado que deixa marcas até hoje. E sobre essas marcas que existem até hoje, vem a importância da inclusão de pessoas negras e afrodescendentes, que nós expressamos essa inclusão dentro do nosso campus, com nossos cursos de extensão. E com um o aprendizado também de capoeira, como o Gustavo mesmo falou, da história. Eles aprendem a história da capoeira e os valores também. Assim como o batuque de um bigada. Além disso, os nossos convidados aqui falaram muito sobre a criminalização mesmo das culturas. Uhum. né E é importante a gente lembrar que isso não é uma coisa que está no passado, como a Amanda disse. É uma coisa que... Tá presente nos dias de hoje é uma coisa que a gente vive diariamente e que às vezes a gente tipo releva como se fosse algo a ah, já passou não tá acontecendo mais mas sim tá acontecendo e precisa parar de acontecer porque a gente está falando de de evoluir, né? Mesmo. A gente está falando de um Brasil melhor, de um mundo melhor, e eu acho que o um mundo melhor é um mundo onde todas as culturas podem subsistir ao mesmo tempo, sem precisar derrubar as outras. E atualmente a gente até usa alguns voca... algumas palavras, algum algumas expressões que são extremamente racistas, né, como Exatamente. criado mudo, se referindo aos termos racistas e trazendo eles para o contexto atual sem, né, às vezes desconhecendo ou sabendo e utilizando da palavra. Que antes era um escravo que fazia esse papel, né. Uhum. Então às vezes a gente são coisas pequenas que tipo que fazem diferença e a gente deixa passar totalmente desapercebido. Uhum. E é isso. isso. A gente trouxe alunos para recitar para a gente o livro. Mulheres, negras, é, brasileiras e os 15 cordesques. é. é e a gente vai recitar o Dandara de Palmares, né, que foi a nossa heroína. E uma das nossas heroínas, tem muitas outras, mas é uma que é bem conhecida. Então, fiquem agora com os alunos do IFSP recitando para vocês. Obrigada aos alunos que se prontificaram para gravar. É Muito obrigada. Tchau, tchau. tchau. tchau. tchau. Se você já ouviu falar da história de Zumbi, peço então sua atenção para o que vou contar aqui. Talvez você não o conheça, por incrível que pareça, por isso vou insistir. O filão dos Palmares, por Zumbi, foi liderado e nesse mesmo período dizem que ele foi casado com um forte guerreira que tomou a dianteira pelo povo escravizado. Foi Dandara o seu nome, que é quase como lenda. Não há provas de sua vida e talvez te surpreenda. Com um ar de fantasia, de coragem e de magia, mas assim se compreenda. Não há dados registrados sobre onde ela nasceu, se foi ela brasileira ou na África cresceu. Se ela tinha liberdade ou se na dificuldade, ela livre se verteu. Com zumbi teve três filhas, e seus nomes vou citar, Motumbo, Aristogiton e Armódio, ao completar. Eram esses os eventos de um casal muito sedento, que se uniu para lutar. Mas Andara não queria um papel limitador, ser a mãe que cozinhava tendo um perfil cuidador. As batalhas lhe chamavam e seus olhos despertavam pelo desafiador. Irrear pelo seu povo era o que lhe motivava, o sonho da liberdade para todos cultivava. Sendo muito decidida, era até envaidecida pela força que ostentava. Um fator que se destaca era o seu radicalismo. Pois não aceitava acordo com os senhores do racismo Que ofereciam terras para que acabasse a guerra No interesse do cinismo Porque tinha bem certeira uma baita opinião Liberdade para poucos não conforta o coração O quilombo que existia para todos lutaria Sem abrir uma exceção É por isso que Dandara tinha fé no guerrear Confiava nas batalhas para tudo transformar A paz só existiria pelo que conquistaria Para todos libertar Liderava os palmarinos, lado a lado com o um zumbi. Entre espadas e outras armas, escutava-se o zumbi. Dos seus golpes tão certeiros que aplicava bem ligeiros para ferir ou confundir. Certa vez numa viagem, sugeriu a invasão da cidade de Recife. No meio de um sopetão, o zumbi ficou chocado, até mesmo impressionado por tamanha ambição. Não chegaram a completar o seu plano audacioso, mas notamos nesse caso um exemplo grandioso. Da braveza que mostrava e da andara assim reinava. Com Palmares, orgulhoso. Então vale imaginar as ações que aconteciam, que os guerreiros de Palmares, quando andaram, concluíam. As assim, senzalas arrombavam, plantações até queimavam, e em poder evoluíam. O quilombo dos Palmares era assim tão majestoso, que os brancos despeitados tinham um medo horroroso. Parajavam destruir, mas chegavam a ruir, sendo o um ataque desastroso. Muitos anos desse modo, foi Palmares resistindo, até que o final ataque acabou lhe destruindo. E zumbi traçou a fuga para não largar a luta. Para a mata, foi partindo. Mas andar encurralada teve só uma opção, para não ser capturada nem cair na escravidão. Atirou-se na pedreira com convicção inteira de negar-se à prisão. Até mesmo a sua morte de heroísmo foi repleta e a mensagem que anuncia entendemos bem completa. Rejeitar a rendição e a nossa condição como um grito de alerta. Há quem diga que Dandara é um símbolo lendário Que está representando um poder imaginário Heroína para a gente como Deus aqui ardente o revolucionário Se existiu como se conta ou se lenta representa Para mim tudo resume essa luta que apresenta Baluarte feminina, a guerreira palmarina Na memória se sustenta Dia 20 de novembro, dia de lembrar zumbi é também dessa Dandara que devemos incluir. O seu nome celebrado, sim, merece ser honrado e no peito se sentir. E este foi o nosso quarto e último entrecast. Agradecemos a presença dos nossos convidados e a você que nos acompanhou até aqui. Um beijo! Pessoal, finalmente estamos aqui. Alguém vai ser? Ai, senhor. Calma. Um, dois, três. Oi, eu sou a Amanda. E estou aqui. Isabela, assim que eu falo. Oi, eu sou a Amanda, você fala. E eu sei Isabela. Certo. E a gente nunca, nunca consegue é, construir um futuro adequado se a gente não conhecer o nosso passado. E, inclusive, Se não me engano, já faz uns 5 anos Com um, exposição em São Paulo E tudo mais E, e Essa parte você pode cortar Esse <risos> é, A gente já tem esse, Essa Quatro e último